Disciplina, filho, é a ponte hum. que vai da meta até a realização. Então, tudo que acontece nas, nessa ponte ah, se chama disciplina, que é você resistir a adversidades, problemas que podem acontecer, que podem tirar o seu entusiasmo, tirar a sua motivação, são chamam, os chamados obstáculos, as provações. Então, ter disciplina é resistir e resistir. Custe o que custar. Acontece o que acontecer é você atravessar essa ponte. Tá bom. Tá bom. Feliz feriado para todos vocês. Feliz feriado. Valeu, gente.